E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você tá no canal Bruno Cashback. Olha só, acabei de receber um e-mail bem bacana aqui da Superdigital. Bem, se você não conhece Superdigital, Superdigital é um, um aplicativo, é uma conta digital vinculada aí do Santander. Então se você quer ter uma conta no Santander e não quer pagar nenhuma taxa e tal, é só você criar uma conta aqui no Superdigital que você vai ter o mesmo número aí de conta para como se fosse o do Santander. Meu, eu sempre aconselho você ter um dinheirinho, uns 100 reais aí separado, exatamente para ativar essas promoções, né? Porque no caso aqui você precisa de 10 reais aqui para poder estar tá recebendo os 20, né? Os 20. Se você ainda não conhece o Super Digital, é como eu falei, uma carteira aí que, digital que tem todos os, os mesmos. As mesmas funções das outras carteiras, é, Pix, é, depósito por boleto, transferência, transferência entre as contas digitais as mesmas, né, entre super digital e super digital, é, recarga de celular... Tem algumas promoções específicas aí de, da, do aplicativo. Então, eu acredito aí que se seu celular não ficar muito travado com muito aplicativo, não tem problema nenhum. Você também tem mais essa conta aí para você estar tá participando aí de outras promoções, né? De promoções como essa, então. Aí, como funciona aqui, ó. Você até o dia 15 do 9, você faz um depósito aí de 100 reais aí por boleto, transferência ou Pix. E aí, você vai receber esse cashback aí até... vai receber no dia 21 do 9 e é válido aí é único um por CPF então como você pode estar vendo aqui tá aparecendo até minha conta agência e tal mas claro que não vai ficar aparecendo tudo para vocês e mas você pode ver aqui que ele é um banco é 33 né que é o banco do Santander mesmo então qualquer coisa que você precisa fazer um depósito fazer alguma coisa diferente que seja na agência é, você tá vinculado ao Santander então você pode ir numa agência de Santander aí sem problema nenhum até mesmo fazer saque né então isso daí é bem interessante e aí você pode com a super digital você pode pagar aí todas as suas contas aí sem sair de casa né como se como todas as, é, é, as carteiras digitais porque tem muita gente ainda que que ainda tem é, sei lá preocupação tem gente que saca todo o dinheiro para ir pagando cada boleto então é, as pessoas têm que mudar esse tipo de, de ideia né? esse, esse tipo de, de ação que é normalmente do pessoal mais antigo Então se você é uma pessoa mais nova Manda esse vídeo aí para uma pessoa um pouquinho mais velha aí Que é, faz isso daí para ela parar de fazer Porque isso daí é perigoso até né? Isso daí se você tá andando com dinheiro na rua Para pagar boleto hoje em dia é bem perigoso Então é melhor a pessoa fazer tudo de casa né? Então voltando aqui Você pode ter aqui vários cartões virtuais Você pode até fazer empréstimo Saque no Rede 24 Horas, sem um cartão. E também no, no Santander, né? Você pode fazer saques. Então, aí para fazer o boleto, você vai entrar no aplicativo. Vai clicar em depositar. Vai digitar um valor aí, no mínimo 10 reais, não é Ou transferência, que é mais fácil você fazer transferência por Pix. Né? E aí você vai escolher a sua data de vencimento. E vai gerar o boleto e pagar esse boleto. Então, com até o, como... Mostrado aqui na no vídeo até o dia 21. Aí você vai estar tá recebendo na verdade. No dia 21, você vai estar tá recebendo aí 20 reais de cashback aí nessa promoção eu acho muito bom é muito tranquilo rapidinho aí em questão de de 10 minutos você ganhar 20 reais eu acho ótimo então eu sempre indico esse tipo de promoção né e se você quer ter mais promoções aí como essas dicas rápidas e tal tem um grupo nosso no telegram que eu sempre posto notícias informações aí de forma mais rápida né porque para fazer vídeo às vezes demora um pouquinho então é melhor aí você já tá no grupo do telegram para poder estar tá recebendo essas notícias, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você poder estar é, tá aprendendo mais desse mundo do cashback. E outra coisa, né? Você tem que deixar o like aqui para mostrar para o YouTube aí que esse vídeo aqui é um vídeo relevante. Que vai ajudar mais pessoas, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela sua companhia. Até a próxima. Valeu!